Olá, centelha divina! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Efuscan. Gente, tenho a honra de trazer aqui hoje para vocês, mais uma vez, o meu amigo, meu irmão, o Cléber Damasceno. Kleber, meu querido, seja bem-vindo aqui a mais uma live no nosso canal, onde você vai trazer aí os seus conhecimentos com, esse, com essa galera linda e maravilhosa, abençoada dos sete raios sagrados, meu querido. Diga gratidão, lá, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos, por mais essa oportunidade, por mais essa bênção em nossas vidas. Vamos juntos nesse momento... Trabalhar a nossa conexão. Trazer nesse dia abençoado, nessa semana abençoada, que começou com segunda-feira, dia 1 de maio, o dia do, aniversário da Ascensão de São Germão. Uhum. E hoje, portal de 5 do 5, te, temos a, a oportunidade de receber a egrégora dos mestres ascensionados no planeta Terra. E de lindas lives ocorreram hoje aqui no Brasil, trazendo mensagens lindas, maravilhosas, nesse portal 5 do 5, para manifestar o nosso Eu Sou Divino em ação. E trago a todos vocês, nesse, nessa oportunidade, um pouco do, do conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos, sobre a fraternidade branca e os sete mestres, e as, sete, e as virtudes dos sete raios, que nos liberta de toda dor e sofrimento cármico da 3D. E vos digo, o caminho do eu sou é o caminho da nossa cura interior, da nossa iluminação e o caminho para cumprirmos o nosso plano reencarnatório nesta vida, nesta vida até alcançarmos a nossa ascensão. Fantástico. a todos, sejam bem-vindos à família da Fraternidade Branca. Isso, muito lindo. Gratidão, Kleber. Gratidão mesmo. O pessoal de casa, gente, sejam todos aqui muito bem-vindos. A Leia, seja bem-vinda, minha querida. Vocês devem estar se perguntando por que é está todo mundo hoje de vermelho. Hum, hum. Até a nossa barrinha aqui, olha, aqui embaixo, aqui, já esqueci como chama, o banner, o nosso banner. Tá bem aí um rubi, né, gente? Um rubi. Afinal de contas, hoje é o dia do sexto raio sagrado, rubi dourado, que é regido por Mestre Jesus e Mestra Nada, no intuito de trabalharmos a paz, o amor e a devoção, tá? Então, recebam todos aí em casa essa energia maravilhosa que vem, não somente hoje, do sexto raio sagrado, que é o Rubi Dourado, mas também de todos os mestres ascensionados, que nada mais, nada menos... O Kleber irá falar para a gente um pouco sobre todos eles, assim, resumidamente um pouco, porque ele tem muita coisa para trazer. Vai falar sobre a importância, né, da ativação, porque alguns consulentes chegam para mim e perguntam, Gleide, mas o que que, o que são esses raios sagrados? Por que que eles precisam ser ativados? Então, gente, o Kleber, ele tem já alguns anos, né, Kleber? de experiência desde 2015. desde 2015, olha só. Então são aí o que oito anos fazendo ativações dos do, dos raios sagrados, né? E eu tenho certeza que a cada ativação que acontece Algo magnífico também se desdobra, se vem na, nas, na vida das pessoas. Cada um encontra o seu propósito de vida. Isso, Deixa eu dar aqui é as boas-vindas. A, a, a Patrícia, seja bem-vinda, minha flor. Gente, eu deixei aqui também o link do Kleber, do WhatsApp dele. Esse é um grupo da Fraternidade Branca, gratuito. onde um um dos seis, meu Deus. Agora imagina só. E lá o Kleber posta diariamente, eu sei que é diariamente, porque eu também estou lá, né? E, a, material de ativações, meditações relacionado à fraternidade branca. Não é, Kleber? Quer ah, falar um pouco? Até, temos alunas aqui presentes. Senhora Delgado, diretamente de Portugal, Bem, boa noite. Gratidão, ela fez o curso comigo dos Sete Raios. Né? Gratidão ah, a todos os alunos presentes. Né? Sejam sei. todos bem-vindos à nossa família, da fraternidade branca. E vamos começando então com a grande invocação. Vamos. Né? Sim. Todo o início de trabalho que vamos falar com, que vamos trabalhar com as informações dos mestres, devemos invocar primeiramente a bênção dos uhum. mestres pela grande invocação. Fechando os olhos, mentalizando o um arco-íris sobre nossas cabeças. Vamos juntos. Amada e adorada, presença divina eu sou. Eu invoco a presença dos mestres ascensionados, guias e mentores, desse portal 5 do 5. E nesse momento eu invoco a presença dos mestres para abençoar essa live e todos aqueles que estão conosco neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Através da grande invocação. No ponto de luz da mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens. Que a luz dê a terra. No ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens. Que Cristo retorne à terra. No centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. Que o propósito que os mestres conhecem é que servem. No centro a que chamamos a raça dos homens. Que se realize o plano de amor e de luz e se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje por toda a eternidade. Amém. Amado, eu sou gratidão. Gratidão, amor e luz. Muita gratidão. Gente, eu sinto o meu corpo assim, ó. Sabe? fervendo, as minhas mãos latejando, isso é fantástico, gratidão, Kleber. Vamos lá, meu querido, fique à vontade. Hoje Conta é um pra mim. Hoje é o um dia de recarregar as energias, de se jogar o lixo interior para fora. O portal 5 do 5, o portal da renovação, de, de você assumir as rédeas da sua vida. É o um portal de tomar as rédeas da sua vida, de ser o protagonista da sua vida, de jogar o, o, tudo que não é mais necessário na sua vida fora. Os lixos, os traumas, as dores, os desequilíbrios emocionais e mentais, de você pedir ajuda aos mestres para que eles possam te limpar e te purificar de dentro para fora, para que você esteja apto para ancorar as novas energias da nova Terra 5D, através do portal, 5 do 5, o portal de hoje. Os mestres, hoje é dia do, do início da comemoração do Vesak, que é o dia, é, é, é o final de semana que comemoramos a iluminação de Buda, a ascensão de Buda aos planos superiores. Esse, essa data, esse final de semana, muitas comemorações são manifestadas em todo o Oriente, Pessoal da Índia, da China, do Japão, principalmente do Tibete, comemorações vão ocorrer todo o final de semana, a partir de hoje. Vem para abençoar e pedir a bênção do mestre Siddhartha Gautambo Buda, que, que hoje se manifestou numa linda uma linda mensagem da mestra Carmen Valesteiros, ao vivo, três da tarde, horário de Brasília. Junto com ele veio o Sananda Jesus, veio com ele Lorde Maitreya, Siddhartha Gautambo Buda, e todos os outros mestres da fraternidade. Então, hoje é um dia memorável para se falar nos sete raios da fraternidade branca. E aqui estou, a serviço dos mestres. Gratidão. Que lindo! Então escolhemos a data justa, né? Sim, lembra que eu te falei, semanas atrás, Portal 5 do 5, que algo forte estava vindo? É. E aqui estamos para comemorar a bênção dos mestres. Ainda bem, porque tu lembra que nós tínhamos marcado e depois eu senti que não, tem que ser numa outra data, mas eu nem sabia em qual outra data. E quando veio, tem que ser nesse dia. Aí você falou comigo, perfeito, portal 5 do 5, lembra? lembra? E hoje o dia inteiro eu tô sentindo a, essa energia de Gautama Buda. Tanto, e agora eu entendi o porquê, porque você falou né, de todo esse movimento aí em torno de Gualtama Buda. Gratidão, meu querido. Exatamente. Incrível. Falando o primeiro raio azul, o primeiro raio do domingo, do mestre Almória, da mestra Miriam, do mestre do Arcanjo Miguel e o Arcanjo. O Arcanjo Erapé, dos Elohim, Hércules e Amazônia e dos anjos da chama azul. Eles nos ajudam a manifestar a força do nosso eu sou em ação. Chakra da laringe uhum. faz manifestar os nossos desejos, o nosso eu sou divino em manifestação. Eu tenho aqui qualidades divinas, desenvolvimento da fé, vontade de Deus, proteção, poder, força, ânimo, determinação, Confiança, destemor, coragem. ordem divino, unidade do governo divino. Essas forças, essas virtudes, nós aprendemos na prática, na rotina de ouvir o raio do dia, no domingo de manhã, de ouvir e ancorar as virtudes do primeiro raio. O que faz ser tão importante essas virtudes? Elas batem, dissolvem as, as virtudes negativas, contrárias, a elas na 3D, como o desânimo, a falta de fé, a falta de vontade de viver, de querer acordar no dia no dia a dia e de ir para a luta, ir para a batalha, de vencer os desafios diários do nosso dia a dia. Entende? Então, manifestar essa, as forças, as virtudes do primeiro raio nos faz fortalecer a nossa fé que é o combustível do nosso eu sou, de sermos eu sou Deus em ação, de manifestar a nossa, reali da nossa realidade mudanças necessárias, pois o que está ruim, tá ruim tem que ser modificado, tem que ser transformado. Entende? Conforme o Salanda Jesus disse, eu, nós somos deuses, pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta ter um grão de areia de fé, e poderá mover montanhas basta você crer ele estava falando de sermos Deus em ação através da força da fé da criação e trago nesse momento uma pequeno um pequeno invocação do primeiro raio azul tem tem tem perguntas antes de fazer esse um decreto do raio não, temos aqui uh, um, algumas, uh, boa tarde, gratidão, querida Etel, muita gratidão tá, pela sua colaboração aqui no nosso canal, que o universo te retorne em dobro tudo que você disponibiliza para colaborar aqui com o nosso canal, muita gratidão. Anitta, seja bem-vinda, minha flor, a Delissônia também, boa tarde, sigo a, a Camila. Dos sete raios, estudo, adoro, mestra nada, mas um dia o meu nascimento. Hum? Ok, é São Germão do Sábado. Vou, quer dizer, o um raio ela de algo, pode, né? Ela pode ter o raio missão do sexto raio Rubi, é. né? É só somar a data de nascimento e ela vai é, entender qual é, chegar no último número e entender que o, qual é o raio missão dela. Tem pessoas que têm um raio duplo. O mesmo raio, alma e missão duplo. Né? É. É. E é uma bela dupla. Hoje eu atendi uma aluna que tinha um o raio, um raio de alma violeta e o um raio missão rubi, que um completa o outro. Né? Entender Sim. as virtudes do seu raio de alma e do seu raio missão vai fazer você entender melhor o seu plano reencarna... reencarnatório nessa vida. Entende? Inclusive o Lorde Maitreya fala isso, falou isso hoje. Entender, assumir as virtudes do seu plano divino, do seu plano reencarnatório, neste momento, vai fazer você se tornar um Deus, Deus em ação. O sexto raio rubi, que é uma extensão do terceiro raio rosa, do puro amor uhum. divino, do puro amor crítico em ação, em devoção, que nos ensina a manifestar a pureza do amor crítico, de amar a tudo e a todos sem olhar, olhar a quem, de trabalhar a misericórdia divina, sem julgar aqueles que estão errados aos nossos olhos. E manifestar a misericórdia divina em ação. Porque aqueles que julgam também serão julgados. Você cria uma conexão kármica com aquela pessoa que você está julgando. Uhum. E em algum momento você vai precisar do perdão daquela pessoa. Para se libertar dessa energia kármica que você criou no seu julgamento com aquela pessoa. Também o sexto raio rubi ensina a dissolver karmas familiares. Karmas familiares entre pais e filhos, irmãos e irmãs filhos e pais, pais e, e avós, e por aí, mais tarde falaremos mais. Com é? certeza. Deixa eu Bom, ler aqui a mensagem da, da Estela Santana aqui, que eu achei bem bonito, ó. Em ti confio, ó Mestra nada, Maria Madalena, nesta radiante luz de nessa radiante luz rubi dourada, derramai força, fé, coragem, ajudai-me a resolver os nossos problemas nessa radiante luz de rubi dourada. Lindo, Amada, muito lindo. Mestra Nada é chamada também de advogada de todas as causas. Ela não sim, sim. nega nenhuma, aceita todas e apresenta a elas os nossos pedidos no conselho kármico, para ver se para se podemos pode ocorrer uma intervenção divina um a, a, a, suavizar amenizar a situação kármica que estamos vivendo ou não. Com pois certeza. O professorador precisa ser implacado para que ensinar as, do, as, as leis as lições que não aprendemos ainda. Uhum. Gente, se houver alguma pergunta, aproveitem, deixem aqui nos comentários No chat, por favor. Ou até mesmo depois, se você estiver assistindo essa live aqui fora, fora da live, né? Gravada, deixar as perguntas também. Podem me chamar no WhatsApp também. Depois tá, você para quem quiser falar comigo, quem não hum. conseguir entrar aí no grupo e pedir para ser adicionado, quem tiver interesse em fazer o curso de imersão nos Sete Raios de forma individual. Em oito horas comigo, de segunda a sábado, é uma semana de curso em aulas pré-agendadas. Tenho muitos alunos de Portugal, é, alunos da África. Sejam todos bem-vindos à nossa família, tá? Gratidão. Fantástico. Fantástico. Então, aqui eu... Pode falar. Eu sou apaixonada com o mestre San germain mas o meu raio de nascimento é o mestre Serapis Bey, que é o branco, né? Isso, que aprendi a amar muito bem. E aí vem a Valéria, boa tarde, minha flor, gratidão por você estar aqui, o Roberto também. A Helena Marques. Como saber qual o nosso raio? Depende, né? Vamos Helena, deixar. Helena, escreva aí para nós a sua data de nascimento, por gentileza. A gente isso. já resolve isso agora. Perfeito. Tem uma, tem uma... Isso, eu ia entrar agora na Ana Paula aí, ó. Olha que maravilha. Todos os dias invoca, invoco a chama violeta, mas tenho dificuldade em visualizar a chama violeta. Será que a invocação perde o poder por isso? Gratidão na por responder. Tá na, verdade, na verdade, não. É questão mesmo de ancorar a chama violeta dentro do nosso eu sou. Tem um processo... Nós, o ser humano é como se fossem várias cascas de cebola. E essas cascas vão impedindo, quanto mais grossas essas cascas, de vidas passadas e dessa vida, mais dificuldade a luz tem de penetrar. E quanto mais trabalhar a chama violeta, ela vai dissolvendo essas cascas. Você fazer uma rotina de ouvir o livro o Ouro de São Germão vai ajudar, de fazer, de entrar no nosso grupo lá e ver amanhã o material que eu posto do Sétimo Raio, fazer uma rotina de ouvir vários decretos e de ativações do Sétimo Raio junto com o livro Ouro de São Germão, Uhum. Vai fazer você dissolver esses bloqueios mentais, e emocionais, sobre essas cascas de cebola negativa que bloqueia a luz de entrar, adentrar de em nós. E ancorar, trabalhar, absorver as, os decretos da chama violeta. Que eu vou fazer, inclusive, alguns no final da live no sétimo raio. Então, vai você praticar os sete raios. As virtudes, as ativações e decretos dos sete, dos sete raios, mais força, absorção, você vai... E amparo dos mestres, você vai receber. Porque Isso. eles vão... Poxa, ele realmente quer fazer quer ancorar, aprender a trabalhar os sete raios no seu dia a dia, no seu eu sou. Entendeu? quanto mais determinação, perseverança você manifestar, mais os mestres vão te, te amparar, te acolher. Não só os mestres, mas os arcanjos... Também vão te ajudar. O arcanjo Jofiel me ajudou muito a dissolver meus bloqueios mentais. Arcanjo do segundo raio dourado, a dissolver minhas crenças limitantes. Entender que e me colocar no fluxo do eu sou divino. que Quanto mais eu querer, mais eu manifestar minha fé, minha vontade, minha força interior de ancorar Sim. os conhecimentos dos raios, mais amparo e força eles vão me dar. É, é tudo. Então, é du... Uma, um, um objetivo, né? Quando você tem um objetivo e foco. Bom, peraí, deixa eu só falar uma coisinha aqui. A Helena já descobriu qual que é o raio sagrado dela: é o 7, né? A missão de vida. Parabéns. Mas ela é, nossa... ela é raio de alma do violeta, uma transmutadora. Pronto, assim e a nossa querida. <risos> Linda, né? Amanhã. A nossa querida Anitta, ela deixou aqui... Qual que é o meu raio? 17 do 6 de ó, 1975. Vamos responder esse, senão a gente vai ficar preso só nessa questão de, ra, de data Sim. e raio, data e raio, data e raio. Só é esse. E ele sabe como era, 17 do 6 de 1966. Vamos lá. 17, ó, inclusive o um anterior eu fiz, 17 de junho, só que de uma aluna, 1963. Um 963. Essa é o um 966. Olha que coisa. Olha. Muito bem. Muito bem. Essa aluna que pediu, essa Anitta, ela nasceu hoje, 17 de junho de 1966. Ela nasceu na sexta-feira. Ela carrega o raio de alma Rubi, dourado é de mestra nada. Ela pertence à irmandade da rosa, da rosa Rubi. Ela é uma Madalena. Ela carrega dentro da centelha divina dela a rosa Rubi que precisa ser ativada, ancorada e manifestada as virtudes do amor crítico em ação. Do amor o Evangelho Crístico, o Evangelho Crístico, não o Evangelho dos homens, da Igreja do Vaticano. Entendeu a diferença? O Evangelho Crístico das cartas de Maria Madalena das cartas de Sananda Jesus, o Evangelho Crístico de, do, de Kardec. Esse é o Evangelho Crístico verdadeiro. Manifestar o Evangelho Crístico na sua essência, no seu eu sou, para manifestar o puro amor divino, em ela, através delas, e curar as pessoas em volta dela Pois o amor une as pessoas, cura, purifica e liberta de toda dor, de toda mágoa, de todo, de todo karma negativo, familiar ou pessoal, e dissolve as crenças limitantes, conflitos que o egocentrismo, ilusões do ego cria dentro de nós. É o caminho do, do amor, sabe? Que diz que o amor crístico salva o, o amor do evangelho? Aí está. É esse o caminho do amor crístico em ação e devoção. Através da misericórdia divina e da paz interior. É o mesmo raio do mestre Chico Xavier, nosso querido mestre Chico Xavier, Divaldo Franco, João Evangelista, o querido mestre E o meu, também. E, e o hoje meu também. e o seu também. E o me... Hoje é aniversário também do mestre Divaldo Franco, sabia? Ah, é. Né? Parabéns pra ele. O raio Rubi, em ação, mostra que o caminho é o evangelho Crístico na prática. Uhum. E igual Franco seu trabalho maravilhoso da mansão do caminho, Chico Xavier, o seu trabalho que ele fez abençoadamente deixou é, é depois de seguindo a Jesus, é o maior representante do amor do evangelho em ação. assim uhum. eu entendo, né? Como Lindo. tão grande quanto é, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, quanto mestre Bezerra de Menezes, de Bezerra de Menezes, o pai do médico dos pobres, grandes abatares, grandes mestres ascensionados, Pena Branca, nosso primeiro mestre ascensionado brasileiro, né, entre outros. Então vamos vamos em frente. Se nossa live vai duas horas. Isso vamos vamos. <risos> então mentalizando agora uma luz rubi, uma luz azul, azul cobalto radiante. Amado e a presença divina eu sou, com poder e autoridade do fogo sagrado em que meu coração habita, e minha poderosa e vitoriosa presença de Deus eu sou em mim, e meu amado eu superior, o eu maior, o eu supremo, o eu divino invoco o coração à vontade de Deus, no grande sol central. Amado arcanjo Miguel, Mestre Almória, amado poderoso Hércules e todas as legiões do raio azul, irmão do coração do diamante, é uma irmandade que pertence ao raio azul. Coração do di de diamante. outro milanelo que foi o Mark Profet, da Summit Lighthouse. Espírito da grande fraternidade branca e mãe dos mundos. A vida elemental e dos anos do fogo, do ar, da terra. Flamejai, flamejai, flamejai. Cada mãe, célula, dátomos, elétron, de átomos, elétron de toda forma e pensamento, e tudo que não esteja em alinhado em meu ser em toda a minha ancestralidade, com a chama azul da vontade e a proteção de Deus, aqui e agora. Queridos mestres da Confederação Galáctica, comandante Corrado, comandante Salusa, comandante Ashtar Shehan, sejam bem-vindos e flamejai a chama azul do fogo purificador e libertador das, da igre, de tudo que não é da luz da 3D que aprisiona as pessoas que estão conosco neste momento agora. Promeja o fogo purificador e libertador da chama azul cobalto em nosso ser através do meu eu sou do eu sou da mestra glade que se manifeste que se manifeste o fogo azul o fogo azul a espada de chama azul o escudo da chama azul e toda a armadura arcanjo miguel permita que possa vestir a sua a sua armadura seu escudo a sua espada o seu capacete dourado e todo em nós através de nós e todos aqueles que estão conosco nesta live irão assistir a Temporal. Pois chega de ataques energéticos, chega de densidade energética, chega de autossabotagem, chega de dor e sofrimento. Pois queremos servir ao propósito, queremos servir ao fogo azul libertador. Pois eu sou a força azul do Arcanjo Miguel em ação, que liberta, liberta, liberta todos aqueles neste momento da, da dor do sofrimento cármico em ação. Pois eu sou a espada de chama azul dourada do arcanjo Miguel em ação. Eu sou a espada de chama azul do arcanjo Miguel em ação. Eu sou a espada de chama azul do arcanjo Miguel em ação. Flamem Jai, Flamem a chama azul, cobalto, o um fogo purificador do arcanjo Miguel, do mestre astar do mestre Almória, do mestre de todos os mestres, em ação, flamejar, flamejar, flamejar. aqui e agora manifestado. Gratidão, amado eu sou, pois eu sou a vontade divina de Deus em manifestação, eu sou a vontade de Deus, incomparável perfeição, eu sou a vontade de Deus, justiça, maluarte, eu sou a abundância de Deus em toda parte, vem, vem, chama azul, tão constante, torna todo o meu ser radiante, chama azul de tão viva a verdade, da eterna juventude e da boa vontade. Manifesta, manifesta-te em mim agora, pois eu sou a vontade de Deus, exercendo o um comando, eu sou a vontade de Deus, a compreensão irradiando, eu sou a vontade de Deus, que é um poder sem par, eu sou a vontade de Deus, para o sonho do céu se realizar, vem, vem, chama azul tão constante, torna todo o meu ser radiante, com a chama azul tão viva a verdade, da eterna juventude e da boa vontade. Manifesta, manifesta, manifesta-se em mim, em todos nós, agora. E se vem, vem, chama azul tão constante, torna todo o meu ser radiante. Em mim, agora, tão viva a verdade, de eterna juventude e boa vontade, que se manifeste em mim agora. E assim, e com toda fé, eu aceito, conscientemente, que se manifeste, se manifeste, se manifeste aqui agora, com pleno poder e eternamente mantido, onipotente, ativo e contínua expansão abrangente no mundo inteiro, até que todos tenham acendido totalmente na luz e sejam livres. Gratidão, gratidão, gratidão. Amado Senhor. Amado Muito bem! Falando agora do segundo raio dourado, do mestre Slanto, Confúcio e o arrachoran Cutumi que foi Francisco de Assis, na sua última vida, e hoje ele é Mahachoran, diretor divino do planeta, como o mestre de Jesus. A iluminação, a sabedoria do raio dourado, aqueles que nasceram na segunda-feira, que carregam em sua essência hum. uma sede interna de aprender e de ensinar, de professorar, de professorar e manifestar a vontade divina em ação, em manifestação manifestar a oração do segundo raio dourado a, a maestria a instrução de ser um instrutor, de mostrar o caminho do aprender, do ensinar do professorado. só um momento fica à vontade a gente está aqui em conexão total Mestre Lanto, Coutume e Confúcio são os mestres chamados tríade do manto dourado, da iluminação e da sabedoria, do querer nos ensinar o caminho, do aprendizado, da cultura universal do Oriente, da cultura do universal da fraternidade dos mestres. Este raio que recebe as mestras também Mestra Sushi, não é sushi de comer, sushi, chama a Gêmea, chama a Gêmea de Mestre Lanto, Mestra Clara, que foi da Clara de Assis, chama a Gêmea de Mestre Kutumi. Todos eles, junto com Siddhartha Gautambo Buda, diretor divino da vida, mestres da Índia, reúne os mestres da Índia, da China, do Japão e do Tibete. Mestre Ganesha, Mestre Krishna, Mestre uh, Ganesha, Krishna, Mestre uh, Sai Baba, uh, Mestre, todos os mestres da Índia atuam nesse raio, na iluminação, na manifestação do Eu Sou Divino. E nos, Mestre Ganesha nos ensina o caminho da abundância e da fartura. Mestre Mahatma Gandhi, na China o Mestre Lao Tzu, Mestre Lanto, Mestre Confúcio, no Japão o Siddhartha Gautama Buda, entre todos os outros grandes mestres do Oriente, atua em 12 escolas de estudo ascensional, divididas no plano, no plano físico, no plano astral pelo mundo, recebe os alunos do mundo inteiro, que querem se tornar um canal de iluminação e sabedoria no plano físico e no plano astral. Eles, alunos, pessoas que sente que essa vontade de querer aprender, de querer saber, uma, que buscam pesquisadores, professores, de forma intuitiva, atuam fortemente no raio Dourado. Esse é o meu raio missão. Por que será, né? Por que será, né? Será. Não há de, casos. Dissolver crenças limitantes é o papel desse raio. Dissolver crenças que aprisionam as pessoas, de que é, estamos aqui para pagar penitências, estamos aqui para ter uma vida de escassez, de dor e sofrimento miserável, para pagar o nosso karma, de pecado. Que Estamos aqui para ter, para ter, pagar, para trabalhar, acordar, dormir, pagar conta e comprar comida. É, os mestres, os budas, principalmente Siddhartha Gautama, Kutumi, nos ensinam que ter uma vida com equilíbrio também envolve ter uma vida com abundância e fartura em nossas vidas. Estamos aqui para ter uma vida abundante e fartura. E uma das ativações que eu ensino para os meus alunos é invocar o mestre, a chama dourada e a mestra fortuna, que está faz parte dessa igreja do Segundo Raio, a liberar, a ensinar a manifestar o um puro humanar, humanar a fartura, o fluxo da abundância da fartura em nossas vidas dez vezes mais que precisamos para ter uma vida com abundância e fartura para dar a fartura e conforto para nossos familiares e, a, e ajudar aqueles que vêm até nós entende? Com, e... imagina como é viver num fluxo de abundância e fartura contínuo em suas vidas, onde você vai receber abundância e fartura dez vezes mais do que você precisa para pagar as suas contas e viver com dignidade. De você ter, De você pensar no final de semana e levar a sua mãe e seu pai para passear, para almoçar fora. De, de planejar uma, uma viagem daqui a um mês. De levá-los para viajar com você. De não ter preocupações de pagar as sua conta, suas contas semanais e mensais. Esse é o significado da, de viver no, no fluxo da abundância divina na nova Terra 5D e se libertar totalmente de programações de dores, de escassez, de sofrimento, de ficar pedindo dinheiro para os outros, de ficar vivendo de doação, de ficar pedindo, pelo amor de Deus, uma cesta básica para fulano, para ciclano, para beltrano. Entende, amados? O segundo raio nos liberta de toda essa programação negativista que absorvemos a vida toda na 3D. E gostaria agora de trazer uma o, o, mensagem do mestre Coutume. Por favor. Tudo bem? você sobre o segundo raio? É, não, não estamos todos aqui ligados, aqui nas ativações. Gratidão, Olá. amado. E, e te falo, amados, a Mestra Gleide é exemplo disso, depois que ela saiu do hospital, quando absorveu, concorou um novo propósito dela, a maestria dela como uma mestra da fraternidade, eu sou exemplo disso também, e no meio da pandemia fui convocado pelos mestres para dar live e montar o meu curso de imersão dos sete raios, porque seria uma forma de eu sustentar a minha família e levar informação e conhecimento para aqueles que buscavam trabalhar a dor e sofrimento no, no, no meio da pandemia, em julho de 2020. E é um maravilhoso trabalho. Quanto mais vocês se abrirem se manifestarem para o fluxo divino e manifestar E parar, o importante é parar de reclamar hum. da vida e dos outros. Isso é muito importante. Se você não aprender a reclamar e agradecer pela vida que tem, você não consegue mudar a chavinha. Mudar a chavinha de manifestar energia negativa para energia positiva e uhum. co-criar uma bola de prosperidade, de abundância, de harmonia, de fluxo contínuo em sua vida. Entende? O segredo? Então assim, para agradecer, perdoar e parar de parar de reclamar, agradecer e perdoar. Quanto mais você aprender a praticar isso, mais você rapidamente você vai co-criar o fluxo de abundância, de prosperidade, de abundância, de paz, de harmonia interior dentro de você. Verdade. Vamos lá para a oração do Mestre Coutume para acalmar mentes. Ok? Vamos sim. lá, Gleide. Gleide, sorria, Gleide. Seu sorriso <risos> é lindo, é radiante. Irradia a sua luz de puro amor, Rubi, neste momento. Vamos lá. Vamos Ora, sim. uma luz dourada nesse momento. Invocamos a presença do Mestre Coutume, Coutume Confúcio, do Arcântico Jofiel, Mestra. Kutubi, Arcangelina da constância e todos os anjos do raio dourado, vinde, vinde a mim nesse instante, vinde a todos nós nesse instante para manifestar, nos instruir, nos amparar a manifestar, ancorar a iluminação divina do raio dourado em nós através de nós neste momento e a todos e a toda hora constante. E nesse momento, mestre mestre, desculpe, mestre é uma oração do mestre da mestra coni. Eu li errado, meu Deus, vamos lá. Deque, decreto da Mestre Kutumi. para ajudar a dissolver a energia negativa que esteja presa em nós. Uhum. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito e da Divina Mãe, eu sou. Decreto: faça aqui agora os seus, seus pedidos, 10 segundos, para manifestar os seus pedidos. Invoco agora. Através do eu sou, que é o eu sou divino. Luz esplandecente, luz radiante, luz intensificada. Deus consome minha escuridão, transmutando em luz. Hoje eu sou o foco do sol central. Através de mim corre um rio de cristal. Uma fonte vivente de luz que não pode ser corrompida por pensamentos e sentimentos humanos. Eu sou o um posto avançado do divino. A escuridão que se serviu de mim é consumida agora. Pelo poderoso rio de luz que eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou luz. Eu sou, eu sou, eu sou luz. Eu vivo, eu vivo na luz. Eu sou a mais completa dimensão da luz. Eu sou a mais pura intenção da luz. Eu sou luz. Luz, luz e mundano. O mundo onde quer que eu vá. Abençoando, fortalecendo e anunciando o propósito do reino dos céus. Eu sou luz. Eu sou luz, eu sou luz, luz radiante dourada que atua em mim e se manifesta com o amor do mestre Kutumi e dos mestres Ascensos. Luz, luz dourada radiante que consome a escuridão de todo meu ser, do meu egocentrismo e do meu egoísmo que se ilumina, que se radia agora, que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Gratidão amada eu sou. Gratidão. E vamos para o terceiro raio rosa. No, Raio Or, no mestre Coloquei. Paulo, no mestre da Mestra Romena, no mestre... Mestre Isso, na Mestra Libra, pouco falada, esquecida, mas muito importante, no Arcanjo Samuel e Caridade, uhum. e todos os mestres do Raio Dourado, Mestra, é, Mestra Boveda que foi Joana Dark na sua última vida. Você sabe como acabou a história dela, né? De Joana Dark. Sim, sim, já, já eu estive, às vezes eu passo lá na cidade de Don Remy, e eu quero muito poder entrar na cidade para conhecer alguma coisa que tenha, com certeza deve ter, porque é. aquela é a cidade dela. É melhor você, você ir visitar o castelo Chateau de Liberté, que fica ah. fora, fora de Paris. Sim. E em cima dele tem um castelo, que é uma escola de instrução e preparação para os alunos de Raio de Água e Raio Missão do Raio Rubi. Eu tenho a, que anotar isso. Chateau de Liberté, fica a alguns quilômetros de Paris. Depois eu te mando, fica tranquilo. É o castelo <risos> onde os alunos vão aprender... Aprender a, junto com o Mestre Paulo vão ter aulas individuais com o Mestre Paulo e o mestre, mestre Paulo Veneziano, Mestre Rovena. O poder do amor crístico, manifestar o seu amor crístico de diversas formas, principalmente de voz formas artísticas. Aprender a cantar, aprender instrumentos, aprender a pintar. Você vai ver a manifestação do puro amor divino naquele castelo. E seria importante, quando você for Você fazer uma live De lá, fazer, gravar um decreto De lá, invocando a pureza Do amor no raio rosa lá raio bem, rosa Tá no bem Do amor divino e manifestação Ok e fica no, no plano etérico No plano astral em cima do castelo Manda gente... para mim Tá bem, eu vou ficar aguardando, tu manda para mim, nós vamos fazer sim. Manifestar <risos> o puro amor divino em nossos corações, não só o um amor crítico, mas também o um perdão interior e o um perdão exterior. As virtudes do raio rosa é amar, amar no vosso eu sou, quem és de forma plena, e assim levar as suas virtudes para as pessoas à sua volta. Trabalhar também, além do amor próprio e não praticar a autossabotagem, é importante, porque você não deve se anular perante os outros. Manifestar o seu amor divino, quem é o seu eu sou de forma plena? <risos> trabalhar a questão do auto-perdão, de erros do passado, de vidas passadas que se manifestam em fobias, e, manifestar, e trabalhar o perdão dessa vida, de traumas e erros do passado. É o caminho do terceiro raio rosa. Também trabalhar a diplomacia, a disciplina, o olhar e o olhar, enxer, o olhar crítico, o sentir crítico. O olhar crítico de você olhar através do corpo físico o amor crítico que aquela pessoa carrega. Tanto as pessoas de aparências rudes fisicamente como aqueles de aparências belas e o Sim. rio de coração não tomados pelo ego, pela ganância, pelo egocentrismo da beleza física. Entende? Eu encontrei já encontrei várias pessoas belas, formosas, mas humildes de coração. Esses carregam a chama, a, a centelha divina do raio rosa rubi, o raio bebê. Porque elas manifestam a pureza do amor, da beleza do amor divino, da sua simplicidade. Esse é o desafio, de olhar por uma pessoa feia, de uma pessoa bela e olhar a pureza do seu amor crístico dentro de cada uma delas. Sem julgar a sua beleza física. A Mestra Rovena nos ensina isso. Uhum. Então, você... Olhar para os mestres sem, sem ficar de boca aberta pela beleza física que eles uhum. manifestam, mas que pela isso. beleza que cada um deles carregam. Porque a beleza que cada um deles carregam se manifesta se transparece pela beleza física deles. Eu costumo dizer, Kleber, que eu me apaixono pelo espírito da pessoa. <risos> né? Que eu olho quando eu conheço alguém, eu vejo o espírito da pessoa em primeiro lugar. Depois, né? é que a gente tem atenção aos traços físicos. Exatamente. Então, manifestar o amor divino em nossos corações é importante, principalmente depois para ativar a chama chamatrina, eu sou. Uhum. Manifestar a chama chamatrina, eu sou, que são as virtudes dos três primeiros raios, é muito importante, pois ela vai nos dar um equilíbrio necessário para vencer as mazelas, os desafios da vida física. Vai impedir que a gente absorva, vai cortar o um efeito esponja que é absorver energia negativa em excesso das outras pessoas e de ambientes pesados, que a gente se contamine profundamente com essa energia negativa. Então, a chamatrina alimentada e ancorada em nosso coração vai dar a força, a sabedoria, a intuição divina e o puro amor divino na medida para a gente lidar com os desafios do dia a dia em nossas vidas e atender as pessoas sem e ensiná-los o que deve ser ensinado, sem nos contaminar com o efeito esponja. Ok? Perfeito. Teve uma pessoa aqui, Kleber, rapidinho, que fez um comentário, né? Que as pessoas com os poderes mediúnicos visualizam as, chama, as chamas quando as invocam. Gratidão pelo esclarecimento. É isso aí, Paulo, Na verdade, não somente as chamas, mas a luz, a luz que está te morando e te amparando naquele momento. Quando você começar a trabalhar a sua limpeza física de dentro para fora e fortalecer o eu sou, vai chegar o um momento que toda a meditação que você fizer diretamente tomando o sol no seu terceiro olho, você vai fechar o seu olho e você vai ver muitas luzes na sua tela mental. Você vai começar a sentir a presença dos seres, à sua volta te irradiando, te ajudando a ancorar aquelas energias em você. Ok? Perfeito, gratidão. Vamos então fazer uma pequena é, invocação com a chama rosa. Amada e adorada, a presença divina eu sou. Eu invoco a chama rosa do puro amor divino, de Mestra Covena, no Arcanjo Samuel de Caridade, no Mestre Vitória, da Mestra Libra, do Paulo Veneziano, amado Mestre Paulo Veneziano, gratidão por sua presença e por todos os anjos, serafins, querubins, Deus da Chama Rosa, invoco a presença de vocês nesse momento, pois através da harmonia do meu verdadeiro ser, eu aceito e manifesto a cada minuto a perfeita saúde do, do, e a pureza do amor crístico da Chama Rosa em cada célula e órgão do meu corpo. Através da harmonia do meu verdadeiro ser, eu recebo e manifesto a cada minuto o sofrimento divino em abundância ilimitada, preenchendo todas as minhas necessidades. Através da harmonia do meu verdadeiro ser, eu crio e manifesto a cada minuto uma aura de perfeita paz e harmonia que atua como um condutor natural da vontade do, de Deus e a toda vida na unidade do eu sou em todo o meu ser. Através da harmonia do meu, do meu, do meu verdadeiro ser, eu recebo e manifesto a cada minuto a vontade do Pai em compreensão, iluminação e liberta, liberação em todo o meu ser pois eu sou a realização do amor da paz na Terra. Eu sou a realização do, do puro amor divino e da paz misericordiosa na Terra. Eu sou a realização do puro amor divino e da paz da Terra. Gratidão, gratidão. gratidão. Amado Deus, Pai, amado eu sou. Gratidão. gratidão. Deixa eu só colocar aqui a minha energia. Espera gente. É assim, Prontinho Estamos conectados novamente Tudo bem Falando agora do quarto raio branco O quarto raio do bem O quarto raio Que purifica os pensamentos E emoções negativas O quarto raio do mestre Serafis Bens E da mestre Isis Do arcanjo Gabriel Esperança os mestres, o quarto raio branco, e atuam junto com o mestre Seraphis Beis, na limpeza e na libertação kármica, que dissolve toda a energia negativa do nosso, do nosso eu, que está preso em nós. Como a, a, a, mestra, a mestra Patrícia Cândida diz, você tem emoções negativas para curar, emoções presas, manifestadas em você, o fogo branco da fraternidade de Luxor, ativado e manifestado através dos seus decretos, nos liberta das programações emocionais negativas e pensamentos negativos. E nós, através de nós, os Elohim, as e Pureza, trabalham junto com os Elohim, do primeiro raio azul, Hércules e Amazônia, com o Arcanjo Miguel e a arcanjelina Pé. Atuam na nossa libertação pármica, atuam em dissolver programações mentais, emocionais negativas em nós, que se manifestam em nós. Pensamentos, lembranças negativas e situações adversas que nós vivenciamos nessa vida. Eles ajudaram muito a dissolver lembranças presas no meu consciente quando o meu pai desencarnou. A porta do pronto-socorro dentro do meu carro. Eu invoquei a presença dos mestres Serapis, do Arcanjo Gabriel, pelos rins pureza, e eles vieram e com a mão todo o peso do trauma, da dor, da partida, da, da, da, da lembrança, da situação. E eu pude descansar naquela noite, para poder enterrá-lo no dia seguinte. Esse é um relato meu, pessoal meu. Poderosíssimo isso. Então ele ajuda a dissolver traumas emocionais, mentais, violência doméstica, violência Sim. de rua, violência familiar. Invocar o ancoramento, aprender a trabalhar. O mestre Serafis Bens também nos ensina a ter foco, disciplina para ter alcançar nossos objetivos particulares e nessa vida. Porque ele é o mestre da disciplina. Ele nos ensina a ter foco, disciplina e termos a maestria das virtudes de cada raio em nossa vida. Basta invocar e pedir auxílio a ele. Uhum. E ele vai te auxiliar a ancorar, a absorver as virtudes de cada raio. Vai limpar todos os mecanismos negativos que nos impedem de absorver as virtudes de cada raio dentro de nós. Entende? E aí, então, vai nos, nos ensinar essa maestria de cada raio, de acordo com a nosso foco, disciplina, organização e dedicação na nossa rotina diária, como também o caminho... Esse é o caminho da iluminação, a iluminação do nosso eu interior que vai nos levar à ascensão no final desta vida. Ok, amado? Uh. Então, vamos fazer aqui um pequeno decreto com fogo branco de luxo. Amada presença, divina eu sou. Eu invoco a presença do mestre Serafis Bens e Mestra Isis, do Arcanjo Gabriel Esperança, dos Elohim Zastré e Pureza, para invocar através desse decreto, ativando o vórtex, o fogo branco de Luxor, da Mestre Isis e do Elohim astra e pureza. Esse fogo branco purificador, do vórtex de Luxor, do vórtex do astra e pureza, chegue na casa de todos vós, chegue, da... esse vórtex seja ativado, ativado, ativado agora, em cima de mim, e que se expanda, 360 graus à minha volta, do Brasil até a Suíça. Qual é a sua cidade, seu bairro, Gleit? leste Que chegue em da da Suíça, expandindo, expandindo, expandindo. O fogo purificador, o vórtex purificador, dos Elohims Rins, Pureza, Arcanjo Miguel e Pé, Gabriel Esperança, Gabriel Esperança, Gabriel Esperança, Gabriel Esperança ativando ativando ativando o vórtex do fogo purificador e libertador que se chegue por se expandindo por quilômetros quilômetros quilômetros até chegar na, na expansão na casa de, da Mestra Glade expandindo e libertando todos os nossos irmãos aqui presentes conosco dissolvendo todo o karma negativo toda todos a ah, congelando toda a obsessão todos os irmãos obsessores presentes para que os serafins do fogo branco de luxo... passe e recolha todos os irmãos desencarnados presentes. Pois eu sou a ressurreição e a vida... da minha eterna liberdade na luz. Pois eu sou a ressurreição e a vida... do plano perfeito do meu corpo físico. Pois eu sou a ressurreição e a vida... do plano perfeito do meu corpo emocional. Pois eu sou a ressurreição e a vida... do plano perfeito do meu corpo mental. Pois eu sou a ressurreição e a vida no plano perfeito do meu corpo etérico, pois eu sou a ressurreição e a vida do plano perfeito do meu corpo espiritual, pois eu sou a ressurreição e a vida dos mestres ascendidos da pureza e no amor divino, pois eu sou a ressurreição e a vida dos poderes curativos, curativos das chamas sagradas que se manifestam em mim, através de mim, em todo o meu ser e de todos aqueles que estão conosco. Nesta live irão assistir ao temporal. Pois eu sou a ressurreição e a vida na minha perfeição imortal e amor iluminado no amor crístico. Pois eu sou a ressurreição e a vida dos poderes do fogo sagrado dentro de mim, a, se manifesta através de mim, restaurando todos os dons maravilhosos da minha essência divina. Pois eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida do fogo sagrado, né, de toda a fraternidade de luxo que se manifesta, cura, purifica e liberta todo o meu ser. Repita comigo, eu sou a ressurreição e a vida, o um fogo eu branco de luxo que me liberta e purifica todos os meus eu inferiores. Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, o fogo sagrado da fraternidade Deus. de luxo Deus. que se manifesta agora em todo o meu ser. Que me liberta, que me liberta, que me liberta de toda a programação negativa, de seres negativos da 3D, que não pertence à luz, que não pertence mais ao meu plano individual de aprendizado, de amor crístico e de ascensão. Manifestai, manifestai, aqui e agora, em nome do Mestre Jesus, em, mestre, em nome do Mestre Jesus, em nome do Mestre Sananda Jesus. O mestre Serafes, Beis e Mestre Aísis, e toda a egrégora do quarto raio da fraternidade de luxo. Gratidão, gratidão, gratidão. Amado pai, amado eu sou. Amado eu sou. Gratidão, gratidão. Tudo bem aí? Tudo bem aí, pessoal? Estamos bem? Peguem suas águas, peguem suas águas, bebam muita água para manifestar as, os decretos, as invocações e a alimentação carga em vocês. É, é isso aí, é o que eu sempre digo em todas as lives, gente, preparem a sua água, tá bom? Vamos Sim. agora, já estamos com quase uma hora de live, vamos para o quinto raio. Vamos lá. Raio, raio de quinta-feira, deixa eu achar aqui o decreto. É assim, hein? Quem sabe faz vivo, hein? Ah, é? Não se preocupa, aqui nós estamos todos em casa, gente. Não, aqui... Uh -uh. Não é? Ah, muito Sentimos bem. Sentimos todos à vontade. Mestre Larion, Mestra Palas Atenas, Mestra, Mestre Larion foi o apóstolo Pedro, Mestra Palas Atenas é uma chorrã é uma de alta hierarquia, na verdade, ela foi, levada, ela foi concebida a chorando. atua na egrégora de outros planetas, não só no planeta Terra, na questão de manifestar a justiça divina em todos os povos de nações. Querido mestre Larion, Maria, e nos ensina a trabalhar a verdade crítica em nossas vidas e dissolve todo o karma da mentira. Conhecereis a verdade a verdade os libertará. Que todo o karma da mentira que está na sua vida. Amizades falsas, trabalhos falsos, aquele trabalho que você dá desânimo de acordar segunda-feira para ir bater ponto e cumprir o um trabalho que você não sente prazer mais, é um trabalho falso. Você está se iludindo, se enganando, com um trabalho que você não tem prazer, vontade de manifestar mais em sua vida. Você não vê mais significado. É verdade dissolve também até mesmo relacionamentos falsos, até mesmo amorosos. Se você está preso num relacionamento falso, por apego, por medo, por, por crenças negativas de que ah, eu não vou arrumar ninguém melhor que ele, é melhor com ele do que sem ele, tudo o crença limitante. da dor negativa da 3D. Sim. É o raio que liberta os ateus, os céticos, os mentirosos, da programação de serem quem são. Céticos, ateus e mentirosos. Entende? Uhum. Você conhece céticos, ateus e mentirosos, mentaliza eles ou o nome deles numa bolha verde de cura e peça para o mestre Larion manifestar a verdade crítica na vida deles e eles serão libertos dessa programação que eles trazem de vida passada Entende? Então, quando a gente trabalha a verdade crítica na nossa vida, a vida se transforma. Pessoas vão embora, novas pessoas chegam, atraindo-se pelo nosso padrão vibracional da verdade crítica Relacionamentos se desfazem e novos relacionamentos chegam através do amor e da verdade crística. Entende? E assim nos curamos o nosso eu mental de todo o peso cármico da mentira, porque quando você mente para alguém, você fala coisas erradas para alguém, para evitar conflito, para evitar bater de frente com a pessoa, você está mentindo para você mesmo. Você está deixando de manifestar a vontade do seu eu sou para abraçar a vontade do eu sou do outro. Uhum. Entendeu, Gleite? Sim. Então, devemos sempre manifestar a, vontade, a nossa vontade divina através da nossa verdade. Mas isso não quer dizer que a gente deve entrar em conflito com a verdade dos outros. Não. Devemos manifestar a nossa verdade crítica com amor. As pessoas devem entender o nosso ponto, que a nossa verdade não deve é, entender para que se, se, haja uma conciliação e não, é. conflito, e não conflito. Não devemos nos anular, anular é. a vontade do nosso eu sou. Ok, amados? Devemos trabalhar sempre a manifestação da verdade crística em ação, em nossas vidas. E assim nos tornamos um canal de luz, de cura. Porque trabalhamos a cura interior em nós, e estamos aptos para trabalhar, ser um canal de, luz, de cura, de luz, para os outros. Ser um reikiano, xamânico, um instrutor, um passista, um invocador, entende? Então, aqueles que, nascem, que nasceram na quinta-feira, que tem o raio de alma, o raio missão do quinto raio verde, sempre que faz uma oração ou ouve uma música de frequência de cura, porque os bons dos Elohims Cassiope e Minerva, os Elohim do quinto raio verde, é ensinar os terapeutas, os canais de luzes, trabalhar o canal de cura através da música. Por isso, aqueles que fazem, Ativação do quinto raio verde comigo na aula do quinto raio verde ensina que um dos canais de cura do, das nossas dores emocionais do nosso eu sou são através das músicas de frequências elevadas de 528 Hz acima. E aí rola muitas lágrimas, muito amor do coração, um que... momento de oração, de consagração, principalmente com a Mãe Maria, Mãe Maria que comanda, comanda o comando mariano. Arcanjo Rafael, que comanda o comando Santo Esmeralda, se manifestam muitas vezes, e manifesta a cura no coração daqueles que estão vivenciando esse momento, ou querem vivenciar, através das músicas de cura, que eu normalmente posto às no, quintas-feiras no grupo de estudo. É ou não é verdade, Gleide? É, é, é. E eu adoro, né? Quando eu tô lá, vejo os materiais, porque ele posta exatamente tudo consoante ao raio sagrado do dia. muito bem. Então, sem mais delongas, vamos para a prece do quinto raio verde. E trago é uma prece especial de mestra Palas Atenas. Vamos lá, amada e adorada, a presença divina. Eu sou eu até. molho as mãos quem tiver o fazenda, pessoal alfazema, ok? Mole as mãos agora, sinto o cheiro, frescor, sentir o cheiro, frescor da chuva, espero que chegue em breve aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, aquele cheiro de chuva caindo no telhado seco, sabe? O cheiro da grama é um cheiro gratificante, curador, renovador, frescor. O cheiro da canela junto com as o alfazema é radiante, nos cura, nos purifica e nos liberta. Recomenda a todos pingar gotas em seus travesseiros, molhar panos, pano úmido com o alfazema e passar em todo o quarto, inclusive debaixo da cama. E tira a energia da cura se manifestar em vocês, através de vocês. E vamos, nesse momento, invocar a presença da Lesta Falas Atenas. Amém, adorado a presença divina, eu sou. Eu invoco a presença da Mestra Palas Atenas, nesse momento, do Arcanjo Rafael, da querida Mestra Mãe Maria, amada Mãezinha querida, dele a sua presença nesse momento e envie os anjos da chama verde para acolher e amparar o coração de todos neste momento conosco nesta live. Flamejai, flamejai a chama verde da cura em nossa vida, em nosso eu sou, em nossos corações, para que assim possamos manifestar a libertação cármica do karma da mentira em nossa vida, em nosso eu superior, em eus inferiores em nossa vida. E nesse momento eu invoco a presença da justiça divina que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste na vida de todos nós através não e dissolva toda a justiça dos homens, pois a justiça divina, a justiça a justiça divina se manifeste na vida de todos nós que estão com problemas na justiça dos homens que estão para receber dinheiro e não recebem, que foram maltratados, que foram injustiçados pela justiça dos homens, que a justiça divina de Palas Atenas se manifeste na vida de todos, aqui presente nesta live que não assistirá temporal. Pois eu sou e me rendo ao amor e à luz, para que a luz em mim encontre o caminho aberto e seguro, abro meu coração, a fim de receber as chamas do amor do Criador, que brota do amago, do universo e flui a mim com as como brasas de vida e transformação. Eu sou e me abro à excelência do poder do amor, a fim de que, porque por ele, eu seja banhado de vidas e plenitude. Eu sou e me abro às sublimes correntes de luz das mais altas esferas e nelas eu fluo em permissão. Eu abro, abro-me, eu sou e me abro, para que o Criador em mim se faça conforme a sua vontade divina. Que não seja mais eu, mas ele em mim, em vida, em experiência, em ação, e me rendo à bondade e à vontade do Criador, para que eu seja um instrumento de sua inteligência sublime, para que eu seja o um canal de sua essência excelsa. Eu sou e me abro às fontes da vida, às fontes da força e do poder que vem do seio da criação, do selo da criação, permito, Eu sou e permito que, pelo meu ser, essas fontes percorram harmoniosamente, lavando-me de todo orgulho, medo, resistência, insegurança, desejo de controle, soberba, altivez, ganância em minha vida. E permito que essas fontes me percorram e levem de mim tudo o que não vibra em pleno amor, junto com o meu plano reencarnatório que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste agora em minha vida. Eu sou e permito que essas fontes levem de mim a maldade, a compulsão, os exageros negativos, que elas me lavem daquilo que não, que me desconecta do amor e da luz crítica, da fonte criadora, o meu eu superior, com os meus guias e mentores. Eu sou e me abro para que em mim essas fontes revelem a transformação, eu me abro para que cada célula do meu corpo receba as frequências de luz vindas do seio da fonte. Eu me abro em meu entendimento, meu coração, minha mente e meu ser. Essas fontes e permito que elas me renovem, restaurem, me saciem a sede, sede da água. Eu sou e me abro em plena redenção ao amor, ao reconhecendo nele a minha fonte, o meu alimento, a minha solução a minha essência, a minha segurança, o meu alicerce. Eu sou e reconheço com tudo o que eu sou e preciso desse amor. Eu sou e me abro para, para que as correntezas de luz que vêm das altas esferas me conduzam à vida plena, à aceitação da verdade, ao nobre serviço do bem, ao trabalho de consciência, ao progresso consciente, ao compromisso comigo mesmo e com a luz. Abro com Abro-me como instrumento Abro-me como canal reino para ser um com um, o um, um Criador Reino-me Até que tudo em mim seja apenas luz Luz, luz consciente Até que tudo em mim seja verdade plena Verdade plena Que a verdade plena se manifeste em minha vida Até que tudo em mim seja harmonia e equilíbrio Harmonia e equilíbrio Harmonia e equilíbrio Até que eu seja completamente curado da ignorância Do medo das baixas emanações, dos sentimentos escuros que estão presos no nosso, no meu egocentrismo, no, no meu egoísmo. Vendo minha luz conscientemente, vendo minha luz conscientemente, vendo minha luz conscientemente, a luz, me permito o ela inteiramente me conforme me expanda, me erga, me sale, me envolva, me alimente, me sustente, me guie e me use como instrumento de sua perfeição, rendo-me tudo o que sou e tudo o que é. Rendo-me tudo ao que eu sou e tudo ao que é. E rendo-me tudo o que eu sou e tudo ao que é. Pois assim é, torno-me conscientemente um com ele em minhas ações, em meu viver, em meu sentir, em meu ser. Pois eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou Deus em ação eu sou Deus em ação eu sou Deus em ação, aqui e agora manifestados em minha vida e todos os dias da minha vida, até o último dia desta vida, até alcançar a minha ascensão e até depois dela, gratidão gratidão, amado eu sou e aí? maravilha Amados. Como estão as, as energias? As energias aqui estão fantásticas. Eu estou tendo alguns insights aqui. Meu Deus! Oh, bom. Maravilha, maravilha, maravilha. Gratidão a todos. E o pessoal Gratidão. de casa, compartilha aqui com a gente, pessoal. Como está sendo a experiência para vocês? Eu estou tendo insights, né? E o pessoal de casa, vamos ver o que eles vão dizer aqui para a gente também. Eu queria aproveitar essa pausinha Sim. para falar um pouco do sexto, do, do curso dos sete raios uhum. e do curso dos doze raios. Até uhum. mesmo convido você para gente futuramente aí fazer o um curso ativação do oitavo ao décimo segundo raio, que é o raio sutis. Né? Aqueles que já fizeram, já tem a prática, que já tem fizeram alguma imersão dos sete uhum. raios, que já vive os sete raios no dia a dia, no seu ancoramento, na sua vida, que vocês vivem essa conexão, já estão prontos e aptos a fazer a imersão do oitavo ao décimo segundo raio. É uma semana de aula no horário pré-agendado. Eu imagino que para você seja melhor das cinco às seis da tarde, horário de Brasília. Né? É mais ou e, menos. E é uma hora e meia de aula, de segunda a sexta, sendo que sexta-feira é duas horas de aula. Uma hora e meia de ativação do 12º raio para Topalino e, as... e a última meia hora eu faço a leitura de ativação da sua iniciação à ordem de Melquisedeque, a ordem dos avatares, acima da Fraternidade Branca. É meia hora de leitura ao... a uma única ativação somente que eu faço, que é o coramento. É a ativação mais poderosa que eu, que eu recebi até hoje. Eu fui instruído para deixar no final do curso ativação dos 12 raios. Mas quais são esses raios? O oitavo raio aquamarine, do mestre Pena Branca e Querecha é a extensão do primeiro raio azul, e isso, lindo, inclusive a pedra aquamarine é a pedra desse ano, e trabalha o nosso ancoramento com as forças da natureza, né? como também é o raio do mestre Oxóssi, né? do mestre Oxóssi, do Pena Branca, de toda a rede de toda a equipe dos penas, né? como também a força dos, dos, dos mestres, dos sirianos, dos seres da água, dos golfinhos, das baleias. Né? O raio aquamarine ancora todas essas energias em nós, através de nós. Ok? Então, são várias Amiga. ativações em uma hora e meia. O nono raio manjeta, o raio manjeta da mestra Kuan o raio manjeta pique que nos ensina a força do amor crístico direto da fonte criadora, do amor crístico, mas assim, sim, o amor materno, uhum. o amor materno entre seu filho e você, aquele amor materno de quando você está com seu filho na barriga, o amor materno quando você está na barriga da sua mãe, é a extensão do sétimo raio violeta. Décimo eu que... sim, eu quero... vamos, vamos sim, é que eu quero falar com o pessoal de casa, gente. Se vocês também sentiram no coração, por favor, entrem em contato com o Kleber, o link dele está aqui na descrição dessa live, e o número de telefone também está aqui, ó, no rodapé, tá vendo? Epa, daqui a pouco chega, anotem. Para quem é fora do Brasil, 5511-98445-9771. Quem, pessoal que fala português aí, Estados Unidos, Portugal, Moçambique, pessoal da África, pessoal de Portugal, pode me chamar. que Eu monto a agenda, tenho alunos dos Estados Unidos, Moçambique, Portugal, a gente monta uma agenda privilegiada de acordo com... A gente se programa aí com a questão da disponibilidade de horário. Horário de Brasil, minhas aulas são entre 8 da manhã e sete da noite. 8 da manhã e 7 da noite. Durante esse horário, a gente monta a agenda de acordo com com o melhor horário, que você estiver tranquilo em casa e não for perturbado, né? É isso aí, então, assim, a programação individualizada, a aula individualizada. Só para terminar rapidinho, décimo raio dourado, o raio dourado, é esse, esse raio dourado é do mestre Enisha é... Han, é um mestre que foi um mestre, um grande governante maia, na época da na época na, na chegada dos espanhóis, quando ele estava vivo, os espanhóis não não tomaram o ônibus dos maias. Ele, ele ele manifestou a sua governança com muita iluminação, e sabedoria e fartura para todos os povos maias e sua nação. Ele até ensinava outros governantes de outras regiões o seu esquema de administração com relação à matemática, com relação à, à colheita, à troca de, de, de comida com as outras cidades, Entendeu? Então, ele sobre administrar com extrema excelência e inteligência na sua época. E então, o décimo raio, ele é a extensão do segundo raio dourado. Ele se conecta com Kenishaham, Kutumi e Sertagautama Buda. E essa tríade superior se conecta com os mestres ascensionados do no nosso sol, Hélios e Vestas, que são os mestres ascensos no nosso sol central. E juntos, eles regem o fluxo do sol. Da, da, o que, que é o sol? Sol é vida, não é isso? É, rege a energia da vida do no nosso planeta. Não, da vida, não somente da vida humana, mas da vida da natureza de Gaia. Entendeu, amados? Perfeito. Décimo primeiro raio. Raio Pêssego. A extensão do primeiro raio azul. O raio Pêssego, mestre Elmória e mestra Corinthians trabalham juntos. Manifesta a alegria, a vontade de viver, de ser uhum. Deus com alegria, de viver todos os seus dias da sua vida com alegria, com abundância, com fartura, irradiar a alegria para as pessoas, a simplicidade, a humildade, a alegria de viver. Entende? E, inclusive, através dessa alegria, dessa simplicidade, dessa fartura, nos ensina a manifestar a. <coughs> Nos ensina a manifestar é, a, o segredo de manifestar é, a fé em ação, o milagre da fé em ação. Nas questões kármicas, familiares, nas questões das curas, da saúde. Entende? Então, trabalha muito essas virtudes. E o décimo Sim. segundo raio o opalino é o raio prata-opalino chamado aquela. É, fruta-cor, né? é o prata, o palino. Nos ensina, é o raio do mestre Siddhartha Gautam com o arcanjo metáforo. Nos ensina ancorar as virtudes no eu superior, nosso, no nosso eu superior, para o nosso eu inferior. Para nos tornarmos um ser divino em plano físico. Para esferstar as virtudes, as atividades, os pensamentos, as, as atitudes a questão mediúnica do nosso eu superior no nosso corpo físico. Você nos ensina a ser um canal de luz mais amplo, amplificado, com o nosso eu superior. Entende? Então, expande as virtudes dos sete raios através do oitavo ou do segundo raio. Mas aqueles que também que querem fazer os sete raios, eu estou à disposição aqui. A gente está fazendo um pequeno resumo do curso, né? E cada aula é uma hora, uma hora e meia de aula. Do, do primeiro ao sétimo raio. O que a gente está fazendo aqui é um Se vira nos 30, né? Para trazer <risos> a virtude. É, é 10%. Eu já fiz uma, do começo, né? Porque não tinha as banhas, Uma aula com uma live completa. Que deu mais de três horas. <risos> Meu Deus. mais de três horas. <risos> Ah, você pode falar, fica à vontade. Falo, tá bom, vou falar. Aí, decretos fiz. Falei do seu quê? Danana, danana. Jesus. Mas vamos lá, estamos quase lá. Certo, o raio rubi. Vamos nessa, o raio de hoje. Vamos lá. O raio rubi, conforme a gente falou um pouquinho no começo da live, né é uma extensão do terceiro raio rosa, de Mestre a Nada. Mestra Rovena, do terceiro raio, mestra Nada, trabalham juntas, e muito Muitas vezes, tá, Márcio? Os mestres trabalham muitas vezes juntos, dependendo da missão do trabalho a ser feito. Então, inclusive, a trabalhar o amor crístico e o perdão no terceiro raio nos leva, nos qualifica para trabalhar o sexto raio rubi, que é a manifestação do puro amor divino em ação através do serviço abnegado, de se dedicar a uma causa maior do que a nossa própria, se dedicar, aprender que a paz, a paz da nossa vida está dentro de nós, e não fora. Quando estamos em paz interior, estamos sentimos que estamos ancorados no fluxo do eu sou do universo, tudo se cocria, tudo, tudo se manifesta, tudo se realiza. Né? Ao mesmo tempo, a pa aquela paz e paciência interior que aprendemos no segundo raio dourado, também aqui é manifestado no sexto raio Rubi Para ensinar as pessoas, o caminho da paz interior é estar ancorado e manifestar e trabalhar o puro amor divino, o puro amor crístico, que Sananda Jesus ensinou muitas vezes a nós, durante a sua passagem, e as pessoas teimam e não aprender. Não é? E muitos ainda querem. Viver a sua realidade na 3D através da professora dor. E não aceitam o amor de Jesus em vossas vidas, em vossos corações. Todos os nossos corpos, desde o eu sou, que está no nosso corpo espiritual, é uma escadinha que vem descendo, corpo espiritual, corpo emocional, corpo mental, corpo kármico, que reflete no corpo físico. Por cada corpo é alimentado de uma forma. Se você não alimenta o seu corpo espiritual com o amor crístico, com o amor que Sananda Jesus nos, nos oferece, gratuitamente, através dos seus decretos, das suas invocações, das suas experiências, dos seus relatos, você vai alimentar o seu corpo espiritual com o quê? Com a energia da não-luz. Aquele Aquilo, isso foi para aquele anjo negativo lá, que arcanjo Miguel expulsou ele do nosso universo, fez. Não quis abraçar o amor crístico de a Jesus, que teve tanta inveja, tanta raiva da fonte criadora, que quis combater e destruir tudo que a fonte criadora co criou e cocriou no nosso universo. E assim iniciou as guerras de Órion. E assim, ele quis tomar esse planeta para ele, veio o arcanjo Miguel, expulsou ele e toda a sua equipe desse universo. E assim, os anjos caídos vieram parar aqui e detonou com a humanidade. Né? Então, alimentar-se do puro amor crístico é alimentar da pura essência da vida no nosso espírito, é alimentar da, da fonte plena do puro amor divino, que nos limpa, nos purifica da pura fé que nos faz acreditar que tudo vai acontecer da forma certa, na hora certa, como deve acontecer. Sem ter a certeza de quando e como vai acontecer. Mas a gente tem certeza que vai acontecer. Então, isso é ser Deus em ação. É isso manifestar o um puro amor divino através da nossa fé, do nosso eu sou e cocriar essa nossa realidade todos os dias da nossa vida. Entendeu, amados? Então, Sananda Jesus, Mestra Nada, que foi Maria Madalena, que nos ensina a força do sagrado feminino em ação. Sananda Jesus passou os, os, os conhecimentos do sagrado feminino para a Mestra Nada, dar continuidade por onde ela passasse. E aí foi criada o grupo de estudo da, Rosa, da Irmandade da Rosa, como também. O grupo de estudo das Madalenas, a da Irmandade das Madalenas. Todas aquelas que nasceram na sexta-feira, ou tem o um raio de alma, o sexto raio Rubi, já estudaram e fizeram parte dessas irmandades, principalmente na época medieval. E o sagrado feminino foi açoitado, foi queimado. Uhum. Eles, com uma idiunidade aflorada, como Joradarque, foi queimada na fogueira, porque os homens não aceitavam uma mulher líder no exército e foi entregue pelo seu próprio exército ao inimigo para ser queimada na fogueira. Entende, amados? Então, manifestar a força do sagrado feminino em nós nos permite ancorar a força do raio rubi através do amor crístico, da caridade, da misericórdia, de ser Deus em ação através da misericórdia crística, de criar o, o ouvir, o pensar, o, o ver e o falar de uma forma crítica, e não mais de uma forma 3D, punidora, jogadora, aquela que aponta o dedo. Você está errado. De ser o juiz, nós devemos ser, agora, os amparadores, os acolhedores, o que mostra o caminho do meio para aqueles que sofrem, e não o juiz, o jogador, o punidor. Entende, amados? Então, vamos agora para a invocação do setor raio rubi. Em nome, em nome, mentalizando uma luz rubi nesse momento, em nome com autoridade da bem-amada presença do som, apelo a vós, amorável e Mestranada, louvando-vos por vossa misericordiosa boa vontade e assistir-me na realização do meu plano divino. Querida Mestranada, eu vos amo e vos adoro, querido Arcanjo Uriel e Graça, Elohim, Tranquilitas e Pacific, e todos os anjos do Raio Rubi Dourado. Eu vos peço nesse momento colocar a vossa maravilhosa Rosa, Rosa Rubi, em meu coração, aquela que representa o reconhecimento da vossa vitória e a vossa misericórdia do amor divino, para abençoar-me através de mim e abençoar a toda a vida a qual eu entrar em contato. Deixar-me a vossa luz, a vossa luz, o vosso amor. Trazer em cada 12 horas o um impulso adicional para que a rosa Rubi e a rosa Rosa de Rovena se expanda ao mesmo tempo e irradie o sentimento do amor de nosso Pai para todas as vidas e se fortaleça assim a chama trineu som em vossos corações. Enviar legiões do vosso anjo do amor e da adoração para que me auxiliem na obtenção e na manutenção da vitória sobre todo o mal em cada segundo em cada dia, em cada coisa Em todas as maneiras Em tudo que eu faço Eu penso, falo, ou se vejo Até que todos os meus semelhantes Estejam ascensionados e livres Amorável, mestra nada Desejo ser para toda a vida Tudo o que vós sois Em toda parte e para sempre Consciente, consciente, consciente Aceito tudo isso como realizado Em pleno de poder Em nome de no meu eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, Deus em ação, em manifestação, e manifesto, em meu ser, o seu puro amor divino, em meu coração, em minha vida, em meus passos, em minhas palavras, em minha vida. Gratidão, gratidão, querida Mestra, amada eu sou, amada tu és, que assim seja manifestado. Gratidão. Gratidão. Ufa! Ufa! Falta pouco. Vamos lá. <risos> o Kleber é fantástico, gente. Era para ele vir só falar um pouco da importância da ativação. E ele já faz a ativação de todos os raios. Ah, é fenomenal! Ser, né? faz o trabalho completo. Tem que ser, né? Porque. Uhum. Poxa. Uhum. Ele faz o serviço completo, gente. Gratidão de conhecimento, vocês precisam de conteúdo. Então, se é para fazer meia boca, é melhor nem fazer. Oh. É isso que eu aprendi. É, é isso mesmo. Oh. Pessoal, entre na no nosso grupo, entrem na nossa família, todos aqueles que quiserem é, trabalhar as virtudes dos raios, aqueles que quiserem que nunca ouviram os raios, que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Cada raio trabalha... Um chakra no corpo. Cada raio que você ouvir e absorver as virtudes vai limpando as energias negativas, inclusive do coração, de dentro para fora. Quanto mais você ouvir os sete raios, mais você vai sentir as energias manifestarem em você de dentro para fora. E vai mudar o seu olhar, o seu pensar, o seu falar, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Entende, amado? Basta você criar a sua rotina diária de ouvir os sete raios todos os dias. Você pode ouvir todos os sete raios da sequência, como também acompanhar no grupo o raio do dia. Ouvir o Eu Sou Deus em ação, mais o raio do dia. Já vai dar uma energia bacana, vai dar aquele calor no coração e na alma. E aí, vou passando mais dicas. Banho de ervas, limpeza energética da casa, decretos do Eu Sou. né? O decreto do raio que completa o raio, né? tem a ativação do raio e o decreto do raio. Quando você ouve o decreto e ouve o raio, em seguida, ou você ouve o eu sou Deus em ação, o decreto do raio e o raio, nossa, fantástico, era a rotina que eu fazia e quando quando eu estudava. né Então, a gente vai ajudando. Quem pede para aprender, quem quer informação, estamos aqui. Eu, a Mestra Gleide, os outros mestres que estão nos grupos. Essa é a nossa missão. Ajudar vocês, a encontrar cada um de vocês, encontrar o caminho do meio. Eu tenho o um curso dos Sete Raios, do Doze Raios, a Mestra Gleide dá atendimento individual também, ajuda no processo do despertar, de se libertar das dores emocionais de cada um, ok? Perfeito. Então, assim, pessoal, estamos à disposição. Gratidão, okay? é verdade. E aqueles que quiserem fazer o um curso dos Sete Raios, já tem o um conhecimento básico dos Sete Raios, querem expandir a consciência, fazer uma inversão Sentir a ativação de cada um dos raios em vocês, através de mim, através das 8 horas de aulas, uma hora, uma hora e meia por dia, entre em contato comigo. Olha aí, 5511-98445-9771. Eu tenho vagas agora para o dia. Eu tenho duas vagas para segunda-feira, dia 8, uma vaga de manhã e outra no final da tarde, e mais vagas para o dia 15, dia 22 e dia 29 de maio. Tá certo, amados? E aí, em junho, eu abro outra agenda. Mas quem quiser, vamos lá. Eu estou com agendas abertas, vários horários, para o dia 15, 22 e 29. Para segunda-feira agora, eu só tenho duas vagas. Um para 10 da manhã e o outro para 7 da noite, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Ai, ai, ai, não fica brava. Então... Para o tenho... horário das 8 da manhã e para o horário das sete da noite, agora para começar na próxima segunda-feira, dia oito. É só me chamar no, no privado e falar, olha, eu quero o horário das 8 para segunda agora. Eu quero o horário para 7 sete da noite, segunda agora. E aí eu vou chamar no privado cada um de vocês e explicar como funciona. Tá bom? E vamos lá para o sétimo raio. Tem gente do sétimo raio aí? Quem nasceu no sábado? Raio de alma. Quem eu tenho é de a... vida. Eu tenho de vida. Quem tem a somatória das datas de nascimento número 7? Raio Missão. Nali Saint-Germain. Nali Saint-Germain. Vamos lá, Saint-Germain, Mestra Porte, Mestra Quarin. né? E a Mestra Corinne, quem não sabe, quem não sabe é a Mestra de São Saint-Germain porte ela foi a Chorã da Chama Violenta, na Era de Peixe. Quem é Chorran de um raio, tem que ficar nesse posto por dois mil anos. Entendeu? Entendeu? A pegada. Tá Dois mil anos. Dois mil anos a Mestra Colin serviu na era de. Você passa por um processo de ascensão. Depois que você ascensiona, você é preparada pelos mestres para se tornar uma churra. E aí você uhum. mais ou menos aí. São Germão esperou desde a ascensão dele, no final do século XVIII, até a grande, a grande missa, a grande. Troca de bastões que teve em 1956 deu mais ou menos aí uns 60 anos para ele assumir o posto de Choran. a Mestra Cornin passou para ele. Para assumir como Churran da era de Aquários. Entendeu? E Saint Germain já está preparando outra pessoa para ascensionar. A gente não sabe quem é, e vai, daqui dois mil anos, assumir a posição dele. Uau, quem Entendeu? será? Então, assim. Uhum. A... No primeiro raio, o mestre Almora... Você, tem... Você é chorando? foi chorando dois mil anos. Você escolhe a permanência de ficar por mais dois mil ou de ser uma rachohan e expandir o seu trabalho para a egrégora da terra. Entende? Colocar outra pessoa no seu lugar. O mestre Almora decidiu ficar. O mestre Kutubi passou o bastão para o mestre é... Confúcio e do Confúcio passou para o seu discípulo Lanto, mas os três atuam juntos, conectados, ok? Mestre Paulo Veneziano era o Chohan, na era de peixes, passou para a sua discípula Rovena Mestre Seraphis Bez decidiu ficar por mais dois mil anos, então Seraphis Bez já está pelo menos quatro, vai estar, já estava por dois mil, vai ficar por mais dois mil até o final, pelo menos da transição planetária. E Larion permaneceu ficar desde a queda de Atlântida, desde quando ele foi é, para Pedro e ele ascensionou como apóstolo. Decidiu permanecer como churrando nesses dois mil anos. Uhum. <coughs> Mestra nada foi trazida pelo cargo por Saranda Jesus, e se tornou uma do raio-rubi e de diretor divino do mundo, como o mestre Kutubi o Sananda Jesus trouxe Mestra Nada para assumir o cargo de Chorã. E Coalim trouxe São Germão e Portia para assumir sua posição como Shohan, do Sétimo Raio Violeta durante esses dois mil anos. Chorã, Coalim é a chamada Bodhisattva do Oriente. Bodhisattva é a Buda feminina. Também dizem que Mãe Maria é fractal dela, ok? Mãe Maria. Uhum. Então, ela atuou em várias vidas de amor, de devoção, foi perseguida pelo seu pai na sua última vida, porque o pai queria que elas casassem. Ela te... O pai, por... pela ganância de poder e riqueza, teve... foi punido por três... Você sabe que a dinastia chinesa adorava somente filhos homens e até hoje isso uhum. retrato uhum. hoje na sociedade chinesa. E ele foi punido por três filhas. Então, o que, que o imperador fez? Os seus... Ia dividir o seu reino com os seus três genros. Ou o genro mais poderoso iria sub... tomar posse na sua partida. Só que tem um probleminha aí. Não combinaram com a mestra Kwanin. E ela não quis se casar. Ela não queria se casar, pois ela queria se dedicar a sua vida em amor, em ajudar os pobres, e ajudar aqueles que mais precisavam. Então, ela foi contra as leis do imperador e foi e foi levada à morte, a ser pelo seu próprio pai. porém, Ao cumprir a sentença de morte, a espada se quebrou, as, as flechas se repicaram e ela foi considerada santa. E ela fugiu, foi banida do castelo do palácio para viver nas montanhas. Então, ela foi viver num mosteiro de freiras para viver a vida em penitência. E seu pai obrigou a Madre Superior para colocar ela as mais árduas trabalhos para E lá ela permaneceu por muitos anos. E não satisfeito, ele mandou colocar fogo no mosteiro. Mas não deu certo, porque quando... A minha... tentaram colocar fogo no mosteiro, caiu uma chuva torrencial enorme e apagou as chamas dos soldados. Então, aonde há o um puro amor divino em ação, há a proteção do puro amor divino. E mesmo assim, quando o pai dela se tornou um velho, ela esqueceu que ela era filha dele e ele se tornou velho e adquiriu uma doença que tornavam seus braços apodrecidos uma doença é, como se fosse da época de Jesus né daquelas pessoas como se fosse a época. ela retornou ao palácio escondida e, abenço, e fez levou um remédio feito uns dizem que era um remédio feito da sua própria sangue da sua, da sua própria carne fez um elixir para o pai dela e o pai dela se curou. Outros dizem que ela cortou o braço do pai apodrecido, cortou o seu braço e colocou no lugar, e o seu pai dela se, se curou. E depois de outros anos, como a alma do pai dela era podre, depois de alguns anos, o outro braço apodreceu. E ela retornou novamente e cortou o um outro braço e colocou no lugar no braço do, do pai dela apodrecido. O perdão em ação de forma divina. O amor, o perdão e a misericórdia de forma divina. Em ação. É isso que significa, querida Mestra Corny. E Sim. e ela me confiou através de uma médium, de uma aluna médium clarividente, e eles se manifestaram na aula do sétimo raio, uma vez. E ela se manifestou através dela e veio me agradecer por todo o meu carinho, por todo o meu amor, por todo o meu empenho em ajudar os discípulos a se iluminarem, se irradiarem, a se tornarem canais de luz do fogo violento. E o rosto da luna se trans, transcendeceu, alterou totalmente. O olho ficou puxado como uma senhorazinha chinesa e bochechuda de puro amor. E eu pude ver que era ela, irradiando puro amor divino em mim, através de mim, me abençoando me consagrando. E eu não, eu não consegui terminar a aula de plantos, de emoção. Essa aula, que era para durar uma hora e meia, durou três horas e meia. Porque o arcanjo Ezequiel apareceu, depois veio o São Germão, depois veio o Mestre Aquarim, depois veio o Mestre Anada Todo mundo quis falar comigo naquele dia, através dessa aula. Eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, de cumprir a missão que me foi dada. Com muita gratidão e amor no coração. E depois desse dia, essa aluna nunca mais se falou comigo. Ela sumiu. Atua nesse atendimento no interior da Bahia, numa cidadezinha. Uhum. Você acredita é que a fraternidade faz nas nossas vidas? Sim, sim. Então, é muito grato. Ela cumpriu, cumpriu o que ela tinha que fazer contigo. né Quando há esse cumprimento, aí o laço se desfaz. Quem sabe pode voltar a se reencontrar no futuro. Sim, né? quando eu estiver preparado, quando eu estiver mais fluidificado, mais leve, eu serei merecedor de um contato direto com eles. Com certeza. É. Com e certeza. só para finalizar, o trabalho, o Saint-Germain, Ascensionou em 1668, eu acho. Como o mestre... Uh... Oh, meu Deus do céu. Os nomes estão fugindo. Não tem problema. Mestre, ele ascensionou e pediu para voltar em corpo físico, para ajudar mestre Omar e mestre Kutumi, que estavam aqui em missão, na missão deles. E, ele, e, e os três fizeram a instrução de dez anos, a preparação de dez anos no Tibete, da mestra Helena Blavatsky. Sim. Francis Bacon, ele ascensionou como Francis Bacon, depois de cumprir a sua missão, de tentar impedir que o Napoleão declarasse guerra ao mundo, de ajudar a, a proclamação da independência dos Estados Unidos, e aí que ele terminou de sempre manifestar o amor, a pureza do amor divino, de transmutar energias negativas, de afastar seres negativos, principalmente os Illuminates, que contra essas ações da, das forças da luz, nessa época, ele ascensionou. Pediu encarecidamente ao Conselho Cármico para retornar no final do século 18. Ele, ele voltou como cônjuge de São germain E ele permaneceu aqui por 200 anos, mais ou menos, 200, 300 anos. Tentou impedir... É e os negativos manifestassem o poder através da, do do, do, Ras, do Rasputin, no Império Russo, e juntou forças com o Kutumi e Mestre Honória, e ajudaram a ativar toda a sua mediun, faculdade mediúnica de Helena Blavatsky. E ela bateu de frente com os Illuminates em Nova York no final do século XVIII. E lá eles foram instruídos, depois de cinco, dez anos lá, foram instruídos, expulsos de lá, de Nova York pelos iluminados, onde ajudaram na ativação, na expulsão de Nikola Tesla e do Albert Einstein, e do, e do querido descobridor da luz lá, e, na verdade, descobriu uhum. o é Nikola Tesla mas levou crédito. Junto é. com a esposa, Thomas. Thomas, Thomas. Edson, também Eram todos discípulos de Helena Blavatsky. Ela plantou as sementinhas. E, devido a esse trabalho, ela de lá se recolheu, junto com o mestre Almória, para os pés do Tibete, na cidade de Darjeeling, e lá continuaram fazendo seus trabalhos de iluminação, de ancoramento, de preparação para a nova era que iria se manifestar depois da Segunda Guerra Mundial. Com esse trabalho de esforços juntos, Kutumi, Almória e São Germão conseguiram atrasar por 30 anos o início da Primeira Guerra Mundial. Ok? Só para fechar, fechar a conta. Vamos lá. Então, invocando as virtudes do sétimo raio violeta, ser um canal de luz transmutador. Ser um canal de luz que liberta as pessoas de toda a dor e sofrimento cálmico. Libertar as pessoas da dor e do sofrimento, aquelas pessoas que sofrem, Anos e anos, numa, na roda de samsara, que parece que estão em looping de dor e sofrimento. De no relacionamento, ou em trabalho, ou na vida cotidiana. Muitos acontecimentos acontecem, estão em looping kármico de dor e sofrimento. Porque não conseguiram entender, a roda de samsara consumiu eles, vida após vida, dor, sofrimento após sofrimento. E construiu... Cascas de cebolas tão pesadas que, a luz, o conhecimento dos mestres não consegue adentrar. Para isso que temos a chama violeta. Para libertar, através do fogo violeta, toda a energia kármica que está presente nas pessoas, que estão aprisionando as pessoas, no sofrer pela professora dor. Pois esses não conseguem enxergar os conhecimentos pela professora amor. Pelo caminho do amor, somente pela dor. Então, manifestar, invocar, decretar a chama violeta nos cura e nos liberta de toda a energia, programação kármica negativa que está manifestada em nós, através de nós, de vidas passadas e dessa vida. Nos permite nos tornar um canal de luz violeta, a serviço do bem maior. E quanto mais você invocar a chama violeta para ajudar as pessoas que vêm até você, mais a chama violeta transmuta o nosso corpo kármico em corpo dármico, corpo de luz. E quando alcançarmos 51% de iluminação, teremos, teremos a honra, o direito de ascensionar em corpo físico no final desta vida, como o São Germão fez. Ok, amados? Essa é a promessa. Essa promessa que me foi feita, foi feita a todos os alunos da Fraternidade Branca que assumiram seu compromisso agora de se tornar um trabalhador da luz, o um foco de canal da chama violenta e de todos os sete raios ativados, a serviço do bem maior. Todos os alunos da Fraternidade Branca podem e devem se tornar um canal de luz violeta. Basta vocês quererem, basta vocês pedirem e se abrirem para que isso aconteça. Durante a aula do sétimo raio do curso, eu ensino e faço decretos que eu, eu ancorei um decreto de ativação para vocês que pedem humildemente ser um canal de luz violeta. A, ser a serviço do bem maior. Mas, para isso, você tem que passar por etapas. Instruir, absorver e ancorar os outros raios. O mínimo, o básico. Para você estar apto e trabalhar, ser um canal de luz violeta, é absorver o decreto do chama, da chama violeta que eu vou fazer agora, para ajudar a todos vocês. Ok, amados? E eu passo esse decreto, passo as instruções, orientações, no grupo e no meu curso dos sete raios, que é feito de forma individual. Vamos lá, mentalizando a luz violeta nesse momento. Amado a presença divina eu sou. Aqui estou, presente, para invocar humildemente a presença do Mestre Saint-Germain, e e os anjos do fogo violeta, querido Arque arcanjo Ezequiel e Ametista, Ezequiel e Ametista, Ezequiel e Ametista, e os anjos do fogo violeta de Royal Teton, Querida Mestra Conin, amada minha querida Mestra Conin, de amor, de puro amor, misericórdia e benevolência, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Invocai, manifestai a sua presença divina, eu sou, no coração de todos aqui presentes. Plantai, ativai a semente do fogo violeta em vossos corações. Lamejai o fogo violeta libertador e purificador e curador através do puro amor divino. Flammejai a chama violeta em vossos corações. Flammejai, flammejai, flammejai. fogo violeta em vossos corações. Oh, Mani Padre Ruhu, Oh, Mani Padre Ruhu, Oh, Mani Padre Querida divina joia do lótus, eu sou gratidão, eu sou gratidão por você me acolher e me parar como um aluno indisciplinado e afoito e ansioso nas horas mais difíceis. Por você me ensinar a sabedoria, a serenidade, a misericórdia divina em meu coração, que se manifesta através de todo o meu ser. Querida Mestre Corlinho, eu sou grato por você. Sou grato pelo Mestre St. Germain, pelas suas instruções e orientações dia e noite, noite e dia, querida Mestre Córtia, contra justiça divina, da orientação divina. Mestre Afra, Mestre Pena Branca, Mestre Omelitas, e todos os mestres que atuam no fogo Violeta, planejai a Chama Violeta em vossos corações neste momento. Pois eu sou a Chama Violeta, que tu em mim, reluz. Eu sou a chama violeta, pois sobe me a luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico, farol. Eu sou a chama violeta, radiante como o sol. Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Eu sou a chama violeta que atua em mim, reluz. Eu sou a chama violeta, pois sobe e a luz. Eu sou. A chama violeta, poder cósmico, farol Eu sou a chama violeta, radiante, radiante como o sol Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando Gratidão, gratidão, gratidão Amado Pai, amado eu sou Amado eu sou Que lindo, gratidão, Kleber, gratidão Pois é, finalizamos os sete raios sagrados. A ativação, gente. Se você chegou agora, volta depois para você ouvir do início, tá bem? O Kleber, muita gratidão, Kleber, fez o seu trabalho com toda a excelência, né? Com toda a sua maestria aqui no Muito canal. Bom. E foi lindo e incrível que a cada ativação, ele esclarece ponto por ponto quem foi quem, gente. Se você tem alguma dúvida, venha, assista, que vai tudo se esclarecer. Porque para mim foi assim. <risos> tá. Eu queria de deixar um recado final para todos. Lembre-se, todos vocês, despertos e não despertos, até aqueles que estão no caminho da sombra, no caminho do joio e não do trigo, Vós sois deuses em ação. Vós sois deuses todos os dias, a todos os momentos da sua vida. Vós sois o puro amor divino que se manifesta em todo o seu ser. Vós sois a realização da paz da Terra. Vós sois, a, é, vós sois a verdade que se manifesta e dissolve o karma da mentira. Vós sois a ressurreição e a vida do fogo branco de luxo que purifica toda emoção negativa. Vós sois a chama azul, do fogo azul, da força da fé, da proteção e cocriação, da determinação, da perseverança, de vencer desafios, de quebrar barreiras, de que nada é impossível, tudo é possível, basta ter um grão de areia de fé. Vós sois a iluminação, a sabedoria, do aprender e do ensinar, do professorar. Vós sois a pureza do amor divino que se irradia em seus, vossos corações. Vós sois a realização do amor divino, da paz na terra. Vós sois a verdade, conhecereis a verdade, a verdade os libertará de todo o cargo da mentira. Vós sois o amor crítico, do evangelho crítico em ação, do amor em devoção. E vós sois a chama violeta, vós sois um ser de fogo violeta, vós sois a pureza que Deus deseja. Quais sois a chama violenta que atua em mim, em você e em todos nós e eu? Quais sois livres? Quais sois livres? Quais sois livres? Quais sois o amor de Sananda Jesus que atua em vossos corações a toda hora, a todo momento? Lembre-se de tudo isso e vocês serão deuses em ação. Com... E será permitido que todos vós possam manifestar o seu eu sou divino a serviço do bem maior daqueles que estão necessitados de uma palavra de amor, de conchego, de força, de fé de libertação. Nós serão os instrutores como eu sou, como a Mestra Gleide é, e todos os outros mestres, a Paula Cabral, querida amiga, o Mestre Fábio Dantas, Águas de Aruanda, e todos os mestres que estão aí em luta, no dia a dia, nas pernas E aguardo vocês, entrarem no grupo da Fraternidade Branca, se puder postar aí um link aí novamente, quem quiser entrar em contato comigo, quiser fazer, conversar algo particular no privado, ó, é Kleber da tá? Faltou o com esse, mas tudo bem. Meu telefone está aí, 5511 98445 9771, quem quiser mais informações, agendar o curso dos Sete Raios e do oitavo ao décimo segundo raio, Tá? estou à disposição, que me chame. eu vou atender todos com o maior carinho, só preciso dar uma aula agora das sete e meia, mas depois eu vou estar livre para conversar com todos, tá bom? Mas olha que incrível, eu coloquei certo, mas aqui vai ver que pulou, na hora que eu cliquei o S, se pulou, dá mais, seno. Isso, não tem problema, está tudo certo. É, é, mas... olha que eu, rece... eu recebi Vai demorar quase duas horas de live, mas é isso. Eu passei um pouquinho, é isso. um pouquinho do que foi pedido, um pouquinho para se passar muito também. Sim, é, Sim. Sim Domingas, eu tenho o um canal do YouTube. Oh, yeah, é, yeah. Depois, Era isso que eu, eu lá No grupo da Fraternidade, eu, eu vou postar o um link lá para vocês, tá bom? Com certeza, então, eu estou vendo aqui, um gente. Canal onde eu guardo minhas lives, eu não posto conteúdo no YouTube no dia. O conteúdo é. do no meu canal... É as minhas lives. Essa semana é a terceira, graças a Deus. Que bom. Olha só, gente. Então... É, é, eu estou mostrando aqui um pouquinho as mensagens que nós estamos recebendo, porque nós já estamos, nós já chegamos ao final da nossa live, né? Eu quero muito agradecer ao Kleber por ter se disponibilizado, vir aqui no nosso canal mais uma vez e trazer a ativação dos sete raios sagrados. Muita gratidão, meu querido, muita gratidão muita mesmo. Muita gratidão, muita gratidão. E, se Deus quiser, voltamos ainda, se possível, esse mês, de acordo com a sua agenda, ou, de repente, 6 do 6, quem sabe, não é? É, vamos. quem sabe, né? Se eu estiver por aqui, vamos sim, vamos Vai, agendar. Tá. Vai, tá eu e você ainda temos muito trabalho a ser feito. Vamos juntos. Foi. Graças a Deus por isso, fico muito feliz. E ao pessoal de casa também, gente, o nosso muito obrigada, tá, por vocês terem estado aqui, por vocês se permitirem, e olha, quero deixar um convite também, no dia 17 do 5 de maio agora, nós estamos dando início à quarta turma Procura Quântica. Pode ser que no domingo agora tenhamos live, fiquem atentos, o link estará sempre nas lives do Cura Quântica. Então você encontra a gente no Instagram, imersão49dias para cura quântica e você está convidado, tá bem? Um grande beijo no coração de todos vocês. Kleber, meu querido, te amo, gratidão por vocês existirem e serem quem são. Gratidão... gratidão. Então, por mais esse convite, por mais esse trabalho, aqui e agora manifestados. Gratidão a todos. Muita luz, muito amor, muita paz em vossos corações. Namastê. Que... Fique com Deus. Que... Até a próxima. Amen. E que o amor esteja hoje e sempre no lembro de nossas vidas. Namastê e Harion. Harion. Saran. Foi o novo que eu aprendi. <risos> Om Mani Pabri Gratidão humana oh, e padre e oh.